Olá pessoal, eu vou falar hoje sobre Lean, que é um provador de teoremas interativo, e também agora na sua nova versão, a versão 4, uma linguagem de programação. Então vai ser uma coisa bem mão na massa, eu já instalei o Lean, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu instalei o Lean, eu instalei, eu já tinha o VS Code, Visual Studio Code instalado, instalei o plugin para Lean, tem que ser o plugin para Lean 4 e vocês vão entender por que é importante que seja para a Lean 4. E aí eu estou pegando aqui exemplos que tem no próprio, na própria página do Lean, se você procurar por lin prover eu acho que é leanprover.github.io, e aí tem alguns exemplos. Aqui ele está, ele mostrou alguns erros ali, mas tudo bem. É que o, o lin olha, eu, se eu abro um arquivo lin ele vem aqui com um Lean InfoView, ele está dizendo que está esperando o link server começar. Mas eu acho que no meu caso eu não vou precisar do link server. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou abrir um terminal. Ele já tinha um aberto aqui. E, ó, primeira coisa, olha, o arquivo se chama 01 helloworld.lin. Então os arquivos do link terminam com lin. Então eu vou fazer assim: lean 01 helloworld.lin. Veja o que ele mostrou. Ele mostrou hello world e mostrou quatro. De onde veio esse Hello World? Hello World veio o seguinte, eu, eu tenho um programa chamado, quer dizer, na verdade, uma função chamada main, o tipo não tem nenhum argumento de entrada, o tipo de saída é io IOUnit. Isso quer dizer o quê? Que ele vai mexer com entrada e saída e vai escrever na tela Hello World. Mas o que é interessante, o oh, ah, oh, comentário em Lean, é assim, dois sinais de menos, você comenta. Se eu simplesmente rodar aqui, lin, hello world, lin, ele não mostra nada. Menos, que eu coloque aqui, um menos menos run, aí ele vê, opa, esse é um arquivo que tem uma função main. Então, quando eu coloco menos, menos run, ele executa a função main. Se eu não quiser isso, eu posso simplesmente colocar o eval. aí ele avalia o main, ah, esqueci de salvar aqui. E da mesma forma que ele faz isso com o main, ele faz isso com o 4. Então ele avalia 2 mais 2. Por isso que é interessante que esse servidor, acho que eu vou ter que matar aqui. E. Deixa eu mostrar aqui compartilhar. Vou compartilhar a janela com vocês. Essa aqui, né? É. Na verdade, o que eu vou fazer, eu vou chamar o Visual Studio Code novamente. Eu vou ter que parar a tela e compartilhar agora de novo a janela do Visual Studio Code. Vamos ver se não vai dar aquele problema que está dando. Isso, maravilha. Veja, olha o que apareceu ali do lado. Aparece, ó, quando eu faço aqui ó, o Evolve Main, ele aparece Hello World. Quando eu clico na linha 6... E vol 2 mais 2, aparece 4, então não é um shell, não tem um shell, mas você consegue ter uma certa interação entre você e o seu programa link aqui nessa janelinha LIM FOVIL, vou colocar aqui ó, e vol 3 vezes 9, apareceu 27 ali, e claro, para esse tipo de exemplo aqui, isso aqui é bobagem, não, nem precisaria de, disso aqui, mas para o que o Lean faz, que é prova de teoremas interativos, eu vi uns exemplos no YouTube que mostram que isso aqui pode ser, essa janelinha aqui pode ser muito, muito útil. Então, foi o que a gente viu até agora, fechando essa janela um pouco, somente que eu, eu defino um, um, um Hello World, eu posso ter o IO Println para mostrar na tela. Ah, deixa eu voltar a janelinha, outra coisa que vai aparecer depois, mas eu já vou colocar aqui, fazer aqui um Eval, Agora é um println com exclamação, eu acho que é assim. É, olha, eu coloquei println, entre aspas, Adolfo, sem os parênteses, e ele escreveu Adolfo. Se eu colocar aqui io.println, ele não funciona. Não funcionou assim. Eu não sei porque eu tinha testado e não funcionou. Não tinha funcionado antes. Mas ou é io.println ou println exclamação. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu quero mostrar nesse vídeo é o Hello World With Main. É, não, na verdade, isso aqui eu já mostrei para vocês. É só mostrando como é que eu faço. É interessante, ele quebrou novamente aqui. Caiu novamente o que eu queria mostrar. É, é uma coisa que eu preciso entender, né? Por que que isso aqui... Limpar a saída. Como é que eu reinicio o servidor? Eu vou ter que parar aqui, parar a tela, fechar o Visual Studio Code, abrir ele novamente, compartilhar novamente a tela, e aí vai estar funcionando? Deve ser. Não entendi por quê. Mas, ok, isso aqui é uma coisa que eu já tinha mostrado no outro exemplo, somente mostrando que quando um, um, um arquivo tem uma função main do tipo unit e você roda desse jeito aqui, o nome do arquivo .lim, ele roda a função main. Próximo exemplo, esse é um Hello World um pouco mais complexo, eu chamei aqui de Hello World complexo, mas ah, quebrou de novo o servidor. Mas, ok, vamos fazer sem, sem ele aqui. Então, o que é que ele faz? Define uma função greeting. Eu acho que precisa reduzir um pouco o tamanho da fonte, porque está muito grande, mas olha, a função greeting recebe como entrada nome, name, que é do tipo string, e retorna, olha como é o retorno dele aqui, dois pontos igual. Retorna. Eu acho que esse, essa exclamação é para concatenar a string ou para... É, não sei para que, que é essa exclamação, mas o que ele faz, ó, ele pega o argumento name, que é do tipo string, e coloca aqui dentro. Então, se a entrada for João, ele vai escrever hello, quer dizer, escrever não, retornar. Hello, João, isn't lean great? O lean não é legal? Então, define uma função que recebe um nome e produz um cumprimento. Aqui, ó, a função main é o ponto de entrada do seu programa, seu tipo é a IO Unit, IOUnit, porque ele pode fazer operações de entrada e saída que têm efeitos colaterais. Qualquer pessoa que tem um pouco de experiência com programação funcional sabe que entrada e saída tem efeitos colaterais. Então, não, essas funções não são puramente funcionais. E o Lean, como eu disse, ele se apresenta como uma linguagem de programação funcional também. E, portanto, é importante saber quais são as, as funções que não são são impuras, como a gente fala, né? Que não são funções matemáticas, são funções impuras. Aqui ele está definindo uma lista de nomes, Sebastian, Léo, Daniel. Aqui ele está aplicando... É interessante que a sintaxe é meio parecida com a orientação objeto, né? Porque enquanto que em LX, por exemplo, você teria aí num map names get greeting, aqui não. Ele está pegando a lista primeiro, ponto, a função map, que quem tem experiência com programação funcional sabe que é uma função que. uma função de alta ordem que recebe como entrada uma outra função e aplica essa função a cada elemento de uma coleção, então o que ele vai fazer é para cada um desses nomes vai aplicar a função get greeting. E em greetings vai ficar, vão ficar assim, hello Sebastian, isn't lead great, hello, Léo, isn't living great, hello Daniel, isn't living great, e depois ele vai fazer um, um list comprehension, né, uma compreensão de listas para cada um desses dois elementos na lista greetings, ele vai escrever na tela. Vamos ver qual é o resultado. Ah, eu não preciso sair do, do link aqui, eu posso ir no terminal, e aí eu posso fazer lin 03, é, 03, não mostrou nada, por quê? Porque eu não coloquei o menos menos run. Agora sim. Hello, Sebastian, isn't doing great? Hello, Leo, isn't doing great? Hello, Daniel, isn't doing great? Esse é o terceiro exemplo que eu queria mostrar. E o quarto e último exemplo, esse aqui fica para, uma, para um próximo vídeo, caso haja interesse. O quarto e último exemplo é o das funções básicas. Vamos executar primeiro, fazer diferente dessa vez. 04, basic functions... Então veja, ele mostrou aqui um 4, mostrou que o resultado de fazer o quadrado do inteiro 4573 e adicionar 3 é isso aqui, o resultado de aplicar a segunda função sample para 7 mais 4. Então são as coisas que, que ele fez aqui. Ah, eu sempre esqueço como é que eu escondo o terminal, ocultar terminal aqui. É, mas eu quero ocultar tudo aqui. Então, olha, aqui ele está dizendo, ele está definindo um namespace. Então, e eu acredito que isso seja mais ou menos o equivalente um módulo em outras linguagens de programação funcionais, um namespace, funções básicas. Aqui ele simplesmente está explicando o que eu já expliquei do evolve 2 mais 2, que não vai aparecer aqui porque o link server está quebrado. É o evolve, aqui ele está definindo uma função que ele chamou de sample function 1, recebe como entrada um x e retorna x vezes x mais 3. E aí, o interessante aqui, ele está dizendo, olha, usa o def para definir a função, ok, a gente já, já tinha visto, é uma função que aceita um número natural e retorna um número natural, mas eu não precisei dizer isso aqui. Por quê? Porque pela operação asterisco e soma, ele sabe que isso aqui, trabalha com números naturais, ou ele entende por default, é porque poderia ser número de ponto flutuantes também, né mas nesse caso ele viu que é natural. Os parentes são opcionais para os argumentos das funções, então não precisaria ter aqui parentes, mas poderia ter. O que ele diz é que quando a gente diz explicitamente o tipo, aí a gente precisa dos parentes. Que é o que a gente vai ver aqui embaixo, né? Olha, aqui eu estou dizendo xnet. Deixa eu aumentar um pouco a fonte. xnet. Aqui eu preciso dizer, preciso colocar os parênteses, porque eu estou dizendo explicitamente que isso aqui é um número natural. Aqui eu só coloco x e ele infere o tipo de entrada e de saída da função. Aqui ele simplesmente está ele aplicando a função sample function 1 ao número 4573. Aqui ele, ele faz aquilo que eu já mostrei para vocês que é fazer um println com evolve, só que aí ele coloca aqui o resultado de result1 que a gente definiu acima como sendo o resultado de aplicar sempre o function1 com 4573. Aqui é uma outra forma de definir uma função, sample, só que aí é outra função, na verdade, sample function2, e aqui é a mesma coisa, né? não, não, é porque aqui é 2... Acho que eu, eu mudei esse arquivo aqui, mas seria 2 vezes x, vezes x, menos x, mais 3. Acho que eu, eu mudei esse arquivo em relação ao que está lá no, no manual do Lean. Essa é uma função um pouquinho diferente da anterior. A diferença principal é que aqui eu estou dizendo explicitamente qual é o tipo de entrada, mas eu não estou dizendo qual é o tipo de saída. Aqui o, o resultado de aplicar a função sample function 7 mais 4, e aí ele coloca esse resultado aqui em Result2 e escreve aqui na tela com println. Veja, ele escreve tanto na tela se eu tivesse aqui com o, o LinfoView funcionando quanto quando eu executo lá no terminal. Acho que é assim que mostra o terminal. Ele Mostrou aqui uh, the result of squaring esse aqui. Uh, aqui é um jeito assim: ah, o Ival println. Aqui é uma função um pouco mais complexa. Aqui eu estou dizendo que x é um número inteiro. Ah, sim, ali ele falou natural, é não, natural, inteiro. Não, ele não, não falou de ponto flutuante. Aqui eu estou dizendo, definindo a função sample function 3, onde ele recebe o x, se o x for é maior que 100, ele faz isso, se não for, ele faz isso aqui, e aí ele calcula o resultado e o fim do módulo das funções básicas. Então, tudo bem simples, bem tranquilo, nada ainda, e, e o que é interessante desses exemplos é que não tem nada aí que diga, ah, que legal, isso, eu vou usar o Lean porque isso aqui é legal, não, aqui tudo é muito básico. O que vai realmente ficar interessante é a partir do, do exemplo 5, onde vai entrar, por exemplo, a palavra-chave Theorem, a palavra-chave Inductive, tem também o, o Check. Então, são coisas mais interessantes que acontecem a partir do, do meu quinto exemplo. Na verdade, é na minha ordem, eu acho que no, no exemplo, no manual, ele está lá na parte que fala de funções de primeira classe ou, ou é funções de, de alta classe. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, eu acho que fica mais útil. Vou mostrar aqui uma tela. Ah, sim, faltou eu compartilhar a tela com vocês. Vou compartilhar essa janela aqui. Vamos ver se está certo. É, é leanprover.github.io. Aí vem aqui em documentation. Lean for manual. Ele está falando que é o work in progress. E aqui, ó, tour of lean. Ó, a gente parou aqui. Está no item 2 só. E aqui, ó, no item 2 ainda, tem aqui o Evolve, Theorem, RFL, Inductive, Check, Open, Match, Pattern Matching. Então, vários recursos bem mais interessantes do que a gente viu até agora. Ó, cases, All Goals, vão aparecer já nesse próximo exemplo. Então, se vocês tiverem interesse, comentem aí embaixo e a gente se vê. No próximo vídeo. Até!